Shut up! E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo com outra gravação do Ana Só vai Responde E a perguntinha do dia A Patrícia pergunta se durante o procedimento foi usado uma determinada cor e após a cicatrização, no momento do retoque, você perceber que essa cor teria ficado melhor, mais clara ou mais escura, pode ser feito o retoque com outra cor do mesmo fabricante ou teria que fazer o retoque com as mesmas cores e proporções usadas anteriormente? Eu não entendi muito bem a pergunta, tá? Eu vou ouvir de novo. Patrícia, é, primeira coisa, se a cor ficar mais clara, você pode sim escurecer com outro tom mais escuro, nem necessariamente precisa ser da mesma, da mesma marca que você usou, não tem problema nenhum você é, fazer uma micropigmentação com uma marca e depois retocar com outra, é, não tem problema nenhum em relação a isso agora você precisa entender bem se realmente ficou claro ou se não pegou que essas duas coisas confundem um pouco os profissionais iniciantes então você tem que prestar atenção se aquela cor é a indicada para a pessoa pode ser que ela não tenha pego tá? isso é um problema se ficou claro, não é um problema você vai escurecer com um tom acima Caso ela tenha ficado escura, aí o negócio já é mais complicado. Não tem como você clarear essa sobrancelha com o um pigmento, porque tinta não cobre tinta. Então, vai ter que esperar desbotar ou vai ter que fazer um clareamento forçado aí, com uma despigmentação química. Mas entender bem o que realmente aconteceu depois da cicatrização, tá bom? Espero ter te ajudado. Até a próxima. Um beijinho, até mais!